Funcionários da Avibras mantêm a greve que paralisou as atividades na fábrica de Jacareí. Eles cobram o pagamento dos salários atrasados e a estabilidade dos empregos. Situação que tem causado muita dificuldade aos trabalhadores, principalmente na hora de pagar as contas do mês. São oito anos como operador de produção na Avibras. E esse é, sem dúvidas, o pior momento do Kleber na empresa. Já são quase quatro meses sem receber salário. Todo trabalhador da Vibrais tem vivido de maneira humilhante... É... O desastre de não poder pagar suas contas em dia, trabalhadores indo pedir socorro de um alimento, de uma cesta básica, infelizmente essa é a realidade do trabalhador da Avibraz hoje. O Kleber é apenas um dos muitos funcionários da Avibraz que relatam dificuldades financeiras diante de todo esse impasse com a empresa. Enquanto não recebem seus direitos, os trabalhadores estão tendo que se virar para conseguir pagar as contas no fim do mês. Em março, a empresa Bélica demitiu 420 trabalhadores da fábrica de Jacareí. Mas, após a intervenção do Sindicato dos Metalúrgicos, as demissões foram revertidas para um layoff, que é a suspensão dos contratos. Até o mês passado, os funcionários receberam parte do salário pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, do governo federal. E após uma nova negociação, o layoff foi prolongado por mais cinco meses, dessa vez com os pagamentos feitos integralmente pela Avibras. Só que, segundo o sindicato, o acordo não foi cumprido. A gente está tendo reuniões semanais, onde a empresa apresenta que não existe perspectiva para estar tá efetuando o salário dos trabalhadores. Já está indo para quatro meses sem salário, ou seja, uma situação desesperadora. Por isso que hoje os trabalhadores estão de braços cruzados, por isso que hoje os trabalhadores estão em greve. A greve começou no dia 9 de setembro. Além do pagamento dos salários atrasados, os funcionários cobram a garantia de estabilidade e revezamento entre layoff e trabalho na fábrica. Os trabalhadores estão fazendo bico, está de greve, não está trabalhando. E é através desses bicos que eles fazem, que eles conseguem aí um dinheiro minimamente para estar tá se sustentando, principalmente em relação à compra de alimentos para estar tá alimentando a família. Eu mesmo também quando aparece algum serviço aí de pintura, de casa, de textura, tem pego para fazer, para que a gente possa dar minimamente as condições de sobrevivência para a nossa família. São mão de obras qualificadas, mão de obras especializadas, que estão vivendo de maneira humilhante hoje. A gente tentou mais de uma vez falar com os responsáveis pela Vibras, só que até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta. Ainda segundo o sindicato, que representa os trabalhadores, uma nova reunião com a empresa está marcada para a próxima quarta-feira, dia 19 de outubro, e a gente vai acompanhar.